Pai seja convosco, em nome de Jesus. Nós tivemos que gravar é, porque o ao vivo nosso aqui deu um pouquinho um pane aqui, mas a gente está retornando para vocês com um novo vídeo. Porque nós, o nosso intuito é pregar a palavra de Deus para você, para sua família, seus amigos. Eu quero que você preste bastante atenção que esse momento. O Espírito Santo de Deus vai falar ao teu coração. Eu peço, em nome de Jesus, que você curve a sua cabeça aí onde você estiver. Vamos reverenciar o Espírito Santo de Deus nesses pequenos minutos que vamos passar agora na presença de Deus. Aonde você estiver, feche seus olhos. Santíssimo Deus, Eterno Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te apresentamos, ó Pai, esse momento, Senhor, que essa pessoa está passando, ó Deus. Nós apresentamos diante de Ti, Espírito Santo, essa situação, esse momento que essa pessoa, Pai, está enfrentando, Senhor, na sua casa, na sua família, na sua vida financeira, na sua vida espiritual. Eu te peço, ó Deus, fala com ele, fala com ela, fala com esta família, Senhor. Usa, Pai, esse pequenino servo para falar ao coração dessa pessoa. Que a Tua Palavra, Senhor, venha ser pregoada, Senhor, através do Teu Espírito da Verdade, que toque-se, no coração dessa pessoa, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Pai, a Tua bênção, que Tu venhas nos abençoar para a glória, e honra do teu nome Senhor que assim seja amém meus amados eu quero que você medite no que o Espírito Santo de Deus preparou para tua vida nesta noite a palavra de Deus diz na Epístola de Romanos capítulo 8 do versículo de número 31 e do número do versículo de número 32 diz assim que diremos pois estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas essas coisas? Olha que a palavra de Deus diz, igreja. Que se Deus é comigo, se Deus é contigo, se Deus é com tua família, eu e você precisamos crer. Em quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Porque é Ele que é o autor e consumador da nossa fé. Eles. A palavra de Deus diz que o nosso Deus Ele nos concede passar por todo tipo de situação. Por momentos bons, por momentos difíceis por momentos ruins, por momentos fáceis. A palavra de Deus diz que Deus ele nos abençoa com o sol, com a lua, com a chuva. Deus ele nos abençoa, a igreja, com alimento, com a sua providência, com a sua proteção. E se eu e você acreditamos verdadeiramente que esse Deus é o Deus que suple as nossas necessidades, olha o que Deus ele vem suplir nessa noite. Dizendo, se Ele é conosco, quem será contra nós? Qual é o tipo de dificuldade, igreja, que vai vencê-lo? Porque a própria palavra de Deus diz que eu e você somos mais que vencedor em Cristo Jesus. Nós não podemos temer aos espantos que ouvem, que vêm sobre os nossos ouvidos, aos quanto que vem sobre a nossa porta, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, eu não sei como se encontra a tua casa, como se encontra a tua vida espiritual, mas acredite no que o Espírito Santo de Deus quer para a tua vida, a partir dessa noite, que o Espírito Santo quer para a tua vida, é que você acredite em Cristo Jesus, porque se Ele for contigo, se Ele for comigo, nós vamos ser mais que vencedor. Ah, eu tenho Deus. Se você tem Deus, tu vai passar por todo tipo de situação. Por momentos ruins, por momentos bons, por momentos abençoados, por momentos muito complicados na tua vida, Momento de perca, momento de ganha, mas em tudo glorifica o nome do Senhor. O apóstolo Paulo ele diz na epístola, quando ele escreve para Filipenses, capítulo 4, do versículo 13, diz todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Eu posso passar pela tristeza, pelo momento difícil, pelo momento de abundância, pelo momento de escassez, em todas elas. Eu sou mais do que vencedor. Eu posso. Eu e você podemos passar por esse momento que milhares de pessoas estão passando. Nós não somos melhores do que eles, não. Se você estiver passando por um momento difícil, acredite que o nosso Deus está dizendo nessa noite, o teu coração, preste atenção homem de Deus e preste atenção mulher de Deus. O Espírito Santo está dizendo, se Deus é contigo, essa luta, essa prova, essa dificuldade financeira, esse momento na tua saúde, esse momento na tua família não vai te derrubar, não vai deixar você de cabeça abaixo, porque o Espírito Santo de Deus está dizendo, levanta a cabeça, levanta a cabeça que Deus não poupou nem o seu filho unigênito, que foi Cristo Jesus, mas Cristo Jesus nos ensinou a sermos pessoas de maduras, Jesus passou por momentos de ofensas, por momentos de calúnias, Jesus passou por fome, Jesus passou por momentos de tempestades, de desertos. Jesus nos mostrou que a gente tendo Deus, não significa que nenhum mal vem sobre nós. Significa que o nosso Deus vai nos sustentar em todos os momentos da nossa vida. Então coloque essa palavra no teu coração. Coloque esse momento que o Espírito Santo de Deus está derramando muito diferente nessa noite sobre a tua vida, dizendo que você é capaz de vencer isso, não baixe a tua cabeça, não baixe o teu ânimo, anima-te no Senhor, regozija, eu tenho uma palavra de Deus com o teu coração nessa noite, você é um bem-aventurado, você é uma bem-aventurada, porque Deus é contigo, e nenhum mal, nenhuma dificuldade, nenhuma prova será contra ti. Cristo Jesus é o teu Senhor, é o meu Senhor e nele somos muito mais do que vencedores. Eu tenho refletido em muitas coisas que têm acontecido nesses tempos. Lógico que é um sinal da volta de Cristo Jesus. São pequenos sinais, ainda não é os sinais que ainda vêm, ainda tem muitos ainda vêm Mas a palavra de Deus diz que aqueles que tiver firmado na palavra de Deus, edificarão a sua casa na rocha. Meu irmão, não temas, não te expandes, não te assombres, não deixe com que nenhuma palavra negativa, nenhuma notícia opressora abale a tua fé. Mas diga como o salmista Davi diz, Senhor, me dá um, um espírito inabalável, uma fé inabalável. Esteja buscando mais a Deus, busque mais a Ele. Esse momento que você está passando mais tempo na tua casa, procure ler um pouco mais a palavra, procure mais orar, procure mais ter comunhão com a tua família. Ame mais. Perdoe mais. Esse é o momento que Deus está colocando sobre a tua vida. Para que haja um conserto. E nesse conserto você seja vitorioso. Ou vitoriosa. Em nome de Jesus. Eu quero deixar, irmãos. Essa palavra que o Espírito Santo de Deus. Pediu para me deixar. Sobre o teu coração. Não baixe. Não baixe. A tua cabeça. Nesse momento que você está vivendo você tem Cristo para você clamar. se tá faltando providência peça providência se tá faltando sabedoria peça sabedoria o que esteja faltando na tua vida há uma solução ainda que haja morte há também uma solução para a tua vida porque Cristo Jesus ele vai ressuscitar os teus sonhos os teus projetos as tuas bênçãos Deus, Ele vai restituir na tua vida, meu amado e minha amada. Coloque o que o Espírito Santo de Deus está dizendo para você. Você é mais que vencedor. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes entregou por tudo nós, como também nos dará também todas as coisas. Todas as coisas. Deus também vai fazer em você Passar. Mas pode ter certeza, meu amado e minha amada, pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, que se ele foi com Jesus, também está dizendo que ele vai ser conosco. Porque Cristo Jesus já nos deu a vitória e disse que em meu nome, em meu nome, em meu nome, nós vamos fazer grandes coisas. No nome de Jesus nós vamos ser Instrumento de libertação, de cura. Então levanta as tuas mãos, estenda sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus filhos. À noite, quando for dormir, dobre o teu joelho e coloque essa situação. Porque esse Jesus que está sendo pregado aqui hoje, para a tua vida, Ele diz para você que você vale muito, que você é muito importante para Ele. Ele está usando essa palavra para te dizer nessa noite... Você tem Deus. E se você tem um Deus que suple, que cuida, que protege você, você é mais que vencedor. Abra o teu coração nesse momento. Abra o teu coração nesta hora. Feche os teus olhos que eu quero orar pela tua vida. Em nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus. Eu te apresento, Senhor, este homem, esta mulher esse jovem, esse adolescente, que Senhor, esse vídeo não foi por acaso na vida dele, na vida dela, mas porque a Tua voz queria encoar nesse coração, e eu sei Senhor que essa palavra tem um coração certo, uma direção certa, o coração dessa pessoa que está ouvindo esse vídeo até o final. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Eu te peço, abençoa agora essa pessoa. Pela tua graça, derrama ela. Entra na casa dessa pessoa com teus anjos, Senhor, que ela está permitindo, ela está dizendo ao coração dela. Dizendo, Jesus faz em mim. Se essa palavra que esse pastor está tá pregando, então cumpra em mim. Deus, segundo a tua palavra, abençoe ela em nome de Jesus, abençoe ele, conceda Pai a providência na sua mesa, conceda Senhor Deus a graça para esse casamento se tornar um casamento feliz, ó oh, Deus concede a tua bênção Senhor sobre esta pessoa, que está desanimada, que está sem rumo, sem direção, que não ouviu essa semana uma palavra amiga, uma palavra de motivação, uma palavra que conduza ela, Senhor, à vitória. Mas em nome de Jesus, conceda e diga para ela agora nesse momento, tu é mais que vencedor, tu é mais que vencedora, você é muito importante para mim, você é muito importante para o meu reino, você é muito importante porque eu me eu resgatei a tua alma. Fui o que morri na cruz por você. Espírito Santo de Deus, concede a tua graça sobre estas vidas. E todo aquele que crê, Senhor, que está ouvindo esse áudio, essa voz, Senhor, possa ser abençoados. Na noite de hoje, à noite, nesse momento que essa pessoa está ouvindo esse áudio, esse vídeo. Abençoa em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Que assim seja, amém e graças a Deus. Hum. Amém, irmãos. Que Deus abençoe sua vida. Que o Espírito Santo de Deus guarde você. E que domingo às 19 aqui no Face, nós vamos organizar, fazer uma estrutura melhor, porque essa primeira vez que nós estamos aplicando esse trabalho virtual. Mas nós vamos dar continuidade porque o Senhor quer alcançar vidas e você será um instrumento de Deus também. Você vai estar compartilhando e divulgando que domingo às 19h30, aqui, nós vamos estar guardando você e nós, em uma só fé, em um só coração, em um só pensamento, nós vamos louvar engrandecer o nome do nosso Deus. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.